Breves palavras para vos dar as boas-vindas. Uh, quero agradecer ao Vasco Marques por estar connosco. Quero agradecer também a vossa presença. É um tema diferente, é um tema que faz falta às empresas, que faz falta aos trabalhadores que forem para as empresas, por isso é que também temos aqui alguns grupos uh, dos nossos jovens ligados à área comercial e vendas. E, acima de tudo, isto é uma tendência. É uma tendência que é irreversível. Há cerca de cinco anos atrás, numa conferência na Assembleia da República para Associações Empresariais, um senhor dos Estados Unidos dá uma conferência muito reduzida e, no meio da conferência, fez um gesto muito simples, que foi ir ao bolso, e coisas coisa e disse, muito em breve, é só por aqui que nós vamos comunicar, isto é, é um smartphone. Nestes últimos 5 anos, nós vimos que a nossa vida Passou do tal computador portátil que já quase não se usa, vai entender crescendo. É Passou do tablet super famosíssimo, mas que está em redução, e cada vez mais estamos a ganhar peso na comunicação móvel, na imagem, no Facebook e em cenários onde era impensável há 5 anos e muito mais, muito mais há 10 anos, termos o que temos hoje disponível. E temos que nos adaptar. Este é um desafio, seja para o comércio seja para a indústria, seja para a prestação de serviços. Nós iniciamos com Vasco Marcos aqui um, um ciclo sobre esta matéria, vamos ter mais eventos sobre o que é estar nesta onda de mudança. Para os colegas que são da área da indústria, tem-se falado muito de uma coisa chamada indústria 4.0, tem-se falado na digitalização da economia, e há muitos mais palavrões no meio de tudo isto, mas há uma coisa que é inegável. Hoje o marketing que esteja ligado ao comércio indústria e aos serviços é diferente. O dinheiro que se gastava em folhetos, em anúncios do jornal, mesmo em anúncios da televisão, para não falar já no que eu absolutamente em desulto, que é o investimento em rádios locais, infelizmente, para as dinâmicas mais de base regional, tem sido convertido em outros canais. Portanto, hoje, espero que vamos ter aqui uma sessão interessante como um especialista nesta matéria, tivemos todos até ao dia de hoje a oportunidade de ver, quer no nosso Facebook, quer no próprio Facebook do Vasco Marques, as competências que o trouxeram até este ponto e espero que seja uma jornada útil e de trabalho. Eu vou pedir à doutora Carlos que acompanhe o resto do evento, desta parte mais de, de trabalho, desejo a todos que tenham uma tarde furtiva de produção, desafiados para outros eventos que vamos ter nesta matéria, a partir de Janeiro do próximo ano, já há pouco tempo falta para mudarmos de ano, mas também incentivar-vos a uma coisa que é fundamental. Mantenham-se online, no conceito de mantenham-se atualizados. Eu já não sei qual é a taxa de conversão de duplicação de, de informação no mundo, mas acho que agora era cada 8 um meses duplicava a informação disponível. está sempre a, aumentar. sempre a aumentar. É brutal o excesso de informação que há disponível, Aquilo que nos chega, temos que aprender a estar no topo dessa informação, a dirimir o que é que é o fundamental e o que é acessório, e isso só se faz com conhecimento. A TACI procura contribuir para esta transmissão do conhecimento e que sejamos todos mais profissionais, porque os desafios do mundo global são de profissionalismo. E onde a reparar, quando nós olhamos para as empresas do Conselho de Barcelos e da região, as que são profissionais, as que têm profissionais à sua frente e trabalhadores profissionais mantêm-se na liderança e têm menos dificuldades. Ser amador já não dá revoltado no mundo global em que nos encontramos. Sejam bem-vindos, Vasco Marcos. Obrigado. Obrigado, Por Marcos. esta participação e, e tenham uma jornada produtiva. Até já. Até entregue. Obrigado. Posso? Posso? Ok, sim. ok. Sim, sim. Obrigado. Bem, então, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite de vir até aqui, a este ambiente quentinho, especialmente aqui à beira do, do aquecedor. E como tínhamos referido, estamos a transmitir em direto pelo Facebook, eu acabei de testar há bocadinho, está tudo a correr bem, isto porque, naturalmente, há pelo menos um fator que se depende sempre, que não controlamos a 100%, que é a internet. Nós trazemos uma internet portátil, um pequeno router, daqueles que, que, que sei muito por aí, parece um sabonete, não é? Uh, e por isso, com, com esse router portátil de 4G, nós estamos a transmitir em direto. Eu vou ligar o som. Uh, e por isso, com, com esse router portátil de 4G, Portanto, como podem ver, nós estamos a transmitir uma qualidade com voz, excelente. Qualidade som, como podem ver, uh, a transmitir para o Facebook. Poderia ser igualmente para o YouTube, mas neste é caso a estamos a transmitir para o Facebook porque é uma nova funcionalidade de poder transmitir com uma câmera. Totalmente móvel e no tempo recorde vocês viram, que nós chegamos aqui e montamos, e estamos aqui a transmitir. Portanto, já temos aqui algumas pessoas que estão a ver: Mónica Pereira, José Cardoso, portanto, quem nos está a ver em direto. E, portanto, há esta interação. Portanto, aqui me e dá-nos o poder de, de interagir com a comunidade facilmente. E esta, esta interação que é uma das grandes vantagens da área digital é eu poder estar em qualquer parte do mundo e ainda assim estar a comunicar o ano todo, poder estar a individualizar. Porque, apesar de falarmos muito na importância do digital e o digital aumentar muito, é importante não nos esquecermos que o mais importante não é a tecnologia, mas sim as pessoas. E por isso é apenas um instrumento, as câmaras ou o tablet, para eu poder comunicar com as pessoas, esse sim é o objetivo. Uh, se bem que quem trabalha muito no digital, de repente, às vezes esquece-se que está no mundo físico. Eu, quando estou mergulhado, muitas vezes em alguns projetos, quando saio cá fora, uh, vejo que há árvores, que, há, que há vento, que há essas coisas todas. Portanto, quando estamos mergulhados, portanto, não podemos esquecer que há um mundo físico que é importante. E por isso, com estas tecnologias, nós podemos comunicar do ano-to-ano uh, e comunicar individualmente. Portanto, não é só espalhar para massas a mensagem, é importante não esquecermos de comunicar do ano-to-ano. O que é que vocês acham que podemos fazer no âmbito do marketing digital? Que técnicas ou que ferramentas podemos utilizar no âmbito do marketing digital? É Um, um de cada vez, não? não vos consigo ouvir. Website, não é? Por exemplo. Website, redes sociais, exatamente. O que mais? E-mail marketing continua a ser importante? Sim. Comunicação por e-mail? Sim, continua a ser importante. O website também, redes sociais cada vez mais importantes. O um, Google marketing, ou seja, aparecer no método de pesquisa, uh, estava a falar, e muito bem, que cada vez mais somos mobile. Está a acontecer muito rápido. Uh, e se observarem nos sites das vossas empresas, uh, vão reparar que uma grande parte do tráfego já é mobile e vai ser cada vez mais não se que a maioria das tarefas que conseguimos fazer no mobile ou no tablet aquelas que conseguimos nós fazemos, só aquelas que não conseguimos é que fazemos num computador que são cada vez menos certo? e por isso é fundamental eu estar preparado para essa realidade e por isso é mais uma área de marketing digital, o mobile marketing, o que é que posso fazer no âmbito do mobile há técnicas em particular e por isso, para além disso, de eu querer aparecer nos motores de pesquisa que no mobile também vamos ao motor de pesquisa, não é verdade? Eu quero aparecer essencialmente de duas formas. Orgânico, ou seja, quando alguém pesquisa no Google aparecer resultados sem o pagar, portanto, o que o Google vai sugerindo. Isso é o que nome os negócios querem. Estou-me a lembrar, ainda há tempos, de uma farmácia. Uma empresa diz assim, bem, eu quero aparecer, pelo menos, na primeira página do Google. Pelo menos, não é? Pelo menos na primeira página do Google. Uh, sim, muito bem. Uh, esse é o desejo de qualquer empresa, mas na verdade é muito importante uh, sabermos como é que eu quero aparecer na primeira página do Google. De mesma forma que eu dizer assim, uh, eu quero ter muita notoriedade. Uh, sim, mas há muitas formas de ter muita notoriedade. A Maria Leal tem muita notoriedade, não é? Portanto, como é que eu quero ter notoriedade? Então, como é que eu quero aparecer em primeiro lugar no Google? Uh, por consultor de marketing digital, por uh, formação de marketing digital. Portanto, tenho que definir como é que eu me quero posicionar para depois construir uma estratégia para quero lá chegar. E muitas vezes as empresas não sabem como é que querem aparecer. Só dizem, não, eu quero aparecer na primeira página, o que é um desejo justo, não é? Mas tenho que pensar como concretamente para depois trabalhar nesse sentido. Depois, para além disso, também é importante, uh, Google AdWords. Isto consiste em fazer publicidade para aparecer no Google, pagar, portanto, anúncios, não é? Isso também é importante, porque se vocês tentarem fazer uma pesquisa, seja no mobile ou seja no computador, aparecem resultados patrocinados. Se vocês não aparecerem, vai aparecer a concorrência. Se não aparecer nenhum dos dois, ótimo, é um mercado pouco maduro. Melhor ainda, é mais fácil. Mas eh, devem de ocupar esse lugar aqui. a questão é como fazê-lo com eficiência. E se for bem feito, eh, é eficiente. Que outras áreas do marketing digital é que acham que são interessantes? Mais alguma que sejam a lembrar? Depois temos o Google Plus também, porque no YouTube fica a página criada. Para a otimização de motores de pesquisa é importante. E também porque, se quiserem aparecer no Google Maps, vão ter que utilizar o Google Plus. Também é importante para isso. Já agora vou mostrar aqui um panorama das redes sociais. Portanto, temos aqui um gráfico com as redes sociais que vocês disseram. Facebook, naturalmente, é o primeiro, com 1.8 mil milhões de utilizadores. Depois temos o YouTube, que já está em mil milhões já há muito tempo. É natural que este número já seja bem superior, mas é o número oficial que existe. WhatsApp, mil milhões. O Tumblr, 550 milhões. O Tumblr é uma plataforma de blog, mas muito simples. à base de imagem, imagens animadas e vídeo. Portanto, é um mix entre um blog e um Facebook. Portanto, junta a simplicidade de um com a organização de outro. É muito utilizado por muitas marcas, o Tumblr. Há várias marcas em que o seu blog é um Tumblr. É uma plataforma grátis. O Instagram já supera os 500 milhões. LinkedIn. O LinkedIn tem o perfil para a vossa presença pessoal, que é importantíssimo. Depois tem a página para a empresa. Qualquer tipo de websites. Uh, ou, ou blogs, portanto, aqui até está como plataforma de blog, mas dá para qualquer tipo de presença. O Twitter, o Google Plus, Snapchat. O Periscope foi comprado pelo Twitter. Aqui alguém já utilizou o Periscope? Não? Mas já ouviram falar no Periscope? Sim? Alguns de vocês já ouviram falar? Portanto, é uma aplicação que permite fazer transmissões em direto pelo smartphone. O Twitter e neste momento é plataforma muito interessante. Se o vosso público está no Twitter ou no Periscope, é muito interessante para esse efeito. O Pinterest é uma rede social hum, à base de imagem, portanto, essencialmente importante para projetos hum, em, que seja, em que utilizemos a imagem para comunicar. Nesse aspecto é muito importante. O Twitter é, em alguns mercados é importante, não é a maior rede social, mas tem características únicas. Por exemplo, uh, não sei se já pensa Quem é que utiliza Twitter? Só para ter uma ideia. Ok, um cada vez. Ok, pouquinhos, pouquinhos. Não é a principal razão. Exatamente. A questão é mesmo o hashtag. O Twitter é a única rede social em que é possível comunicar por este contexto. O Instagram também funciona, só que não tem texto. O Instagram é imagem e vídeo. No Facebook foi adotado o hashtag há algum tempo atrás, talvez há três anos, mas não funciona muito bem no Facebook. No Twitter sempre funcionou bem, foi no Twitter até que surgiu. E é infalível o hashtag no Twitter, e por isso é que tens de ver tendências de assuntos no Twitter, quando se quer saber informação, lá funciona muito bem por hashtag, e por isso é que é utilizado. Uh, e se calhar por isso é que a rede social ainda está viva, por algumas características únicas que, que tem e tem tido bastantes inovações ultimamente. Portanto, mas se vocês querem comunicar, por exemplo, para mercado como os Estados Unidos e outros mercados que utilizam a hashtag uh, ou que utilizam o Twitter, então o Twitter passa a ser importante na vossa estratégia de comunicação. Portanto, não significa que tenham que estar nestas redes sociais todas, mas... Uh, se que faz sentido, não é? Normalmente duas ou três redes sociais é uma escolha sensata. Estar também só no Facebook também é muito redutor, não acham? Então quais é que acham? Acham que duas, três redes sociais é um bom número? Então quais é que acham que serão estas duas, três redes sociais? Genericamente, é claro diz devia-se muito também qual é a empresa, qual é o setor, B2B, turismo, e ia variar muito, mas genericamente. Vamos imaginar, para a ACIB, por exemplo, a ACIB já agora tem redes sociais? Nós temos portanto, o Facebook, nós utilizamos o Facebook também e basicamente é o instrumento que nós utilizamos como ferramenta, portanto, uhum. a nível de, pronto, é a principal ferramenta que nós temos okay. e utilizamos. Agora as restantes, a YouTube também temos. Também tem, ok, também duas. Temos, YouTube, o WhatsApp não realizamos, uhum. ferramentas utilizamos mais uh, nós, portanto, uh, uhum. não, propriamente como uma ferramenta de trabalho, utilizamos o Skype também. Ok. Portanto, e Twitter no e Instagram. O Skype não está aqui acionar. Uhum. O Twitter e o Instagram não utilizamos. Não uhum. é uma ferramenta que okay. utilizamos, não é habitual. Ok. Portanto, a principal é mesmo o Facebook e YouTube, e Facebook. sim, é uma boa presença, Facebook Agora, e YouTube, sim. sim. Sim, por exemplo, se tivéssemos que escolher três, poderia ser eventualmente Facebook e YouTube, é importante, o YouTube é muito importante, continua a ser muito importante. Talvez Instagram, o Instagram tem muita utilização. Instagram, mesmo por exemplo para a si, o Instagram é importante, porquê? Porque existem muito, muitos eventos, muita formação, portanto há aqui muita comunicação visual que pode ser feita. Uh, se forem algum mercado mais específico uh, em que o Twitter seja utilizado, então eu iria iria para o Twitter. Mas Facebook, YouTube uh, e Instagram são três redes sociais muito utilizadas, já que permite ter vantagem que permite abranger diversos públicos e de formas diferentes também. O Facebook é rápido. Seminários e depositar lá vão aparecendo nos resultados no todo de pesquisa no Google, não é? Também, também é importante. estou me a lembrar, existem vários vídeos que eu produzi para o YouTube. Já utilizo o YouTube já há vários anos. E para algumas pesquisas, o primeiro resultado é um vídeo. Já repararam que no Google aparecem, às vezes, vídeos nos resultados. Uh, então, alguns dos vídeos têm centenas de milhares de visualizações, porque no Google aparecem em primeiro lugar. Por causa de um vídeo que foi produzido. Agora, foi um vídeo que era interessante para as pessoas. Naquele caso, estou-me a lembrar de um dos exemplos. Era um curso online grátis de WordPress, como fazer um blog muito pesquisada, já existe posicionou-se. Como estamos a fazer. Esse material. Agora, é preciso a gente dar só o trabalho de gravar, como estão aqui a fazer e nós também, e publicar. Online. Dá mais gosto ainda então de transmitir. Não fazer nada, já está lá o fecheiro. Essa é a grande vantagem. Essa ideia que existe, que é complicado produzir o vídeo, porque o vídeo deve ser o conteúdo central numa estratégia digital. Não deve ser o único, mas deve ser central. Na maioria dos negócios, naturalmente. Porquê? Porque é o conteúdo que mais consumimos. E é o que conseguimos mais facilmente passar a mensagem. É claro que, mesmo um podcast, que já se utiliza há muitos anos, não está ultrapassado o podcast, ou seja, a mensagem em áudio, porque é conduzir ou a caminhar possa vir naquele formato, continua a ser importante. Ou o artigo em texto mais detalhado continua a ser importante, ou a imagem, tudo isso, mas é certo que o vídeo tem ocupado. Aliás, pensem naquelas redes sociais todas. O que é que elas têm todas em comum? O vídeo é o conteúdo central. Não necessariamente em todas. No WordPress não necessariamente, porque também é uma plataforma de blogging, mas permite também carregar o vídeo como conteúdo. Neste caso, a plataforma de blog, o conteúdo central, são os artigos em texto, que são complementados com vídeo. Mas a maioria, se pensar em Instagram, vídeo. Peraí, penso, é só vídeo. Twitter, cada vez mais vídeo. É o conteúdo central. Então, deve pensar, não é despejar vídeos, mas pensar em vídeos interessantes para um público-alvo. Por exemplo, há sim conteúdos interessantes para o seu público-alvo. Os seminários, uh, se calhar até... Aliás, só com os seminários consegue alimentar perfeitamente as redes sociais. Nem é preciso inventar mais, mas se quisesse inventar mais poderia pegar em alguns temas de, interessante, de interesse para o seu público, sei lá, uh, legislação atualizada, programas de incentivos que saíram, coisas interessantes para os seus associados e gravar um pequeno vídeo e publicar, por exemplo. Seria um, um, um bom exemplo do que poderia ser feito. Aquilo que muitas vezes ocorre é, é que os conteúdos que se publicam são os conteúdos que não interessam muito ao público e interessam à organização. Portanto, devemos pensar mais ao contrário. A maioria dos conteúdos interessaram ao público. Para ter mais alcance. Neste caso, vamos fazer, vamos fazer fotografia. Pode ser? Estão bem penteados? Depois estou. Vou ter que pagar direito ao autor, não é? Depois mando pelo PayPal. Ok, agora estou aqui. Vai, vai. Ah, estou ligado, estou-me a ligar pelo Wi-Fi E esta fotografia vai ficar disponível No Facebook Portanto, O Facebook já reproduz as fotos que a gente senta, basta depois mover o smartphone em todas as direções, já tiveram essa nossa experiência. Em todas as direções mesmo. Se for vídeo, vai funcionar no Facebook e vai funcionar também no YouTube.